Um cidadão, um usuário da praia contribuinte dos impostos que tem também residência em Praia Grande, morador de Timbuí estava conversando comigo falando a respeito da, do descaso vereador-veraldo, senhores vereadores que acontece na orla da praia é, um do descaso ele fala que é invasão invasão dos comerciantes cadeira, mesa, enfim e onde alguns turistas onde frequentam ou, ou frequentaram praias né, onde é, há essa disciplina, que o povo não invade, a, a, a, ou os comerciantes locais não invadem a praia, colocando cadeira, mesa, enfim, atrapalhando o, o, o, o, que, o que são mais importantes, até mesmo aqueles que trazem lucro para eles e o povo fica sem até lugar. Né? Na praia de, de, de Sentar, que é na areia, que a, praia, a nossa praia, a praia é uma praia linda, uma praia extensa, mas os comerciantes, Everaldo, senhoras e senhores, os comerciantes estão invadindo a areia da praia. Então acho que tem que haver uma, uma, uma disciplina. Isso foi uma, isso foi uma reclamação feita, foi uma reclamação feita por usuário. Eu estou trazendo aqui um reclame, se é verdade ou não. Eu estou trazendo um reclame, é, animais, animais também, cavalo, cachorro, foi feita essa reclamação. Isso é proibido, foi feito Eu vi animais, cavalo, eu vi. Quando eu estive lá no verão, eu vi isso acontecendo. O pessoal desfila lá com cavalo na mais da praia, eu vi isso acontecendo. Então essa é reclamação da população, essa é reclamação que nós estamos na rua, é para atender o reclamo da população mesmo. Nós somos o, o, o, o canal. Nós somos o veículo do povo. O povo nos elege para exercer que essa é uma das funções do vereador. Trazer a, a, a, a, o que eles veem também, né? Para chegar até a, ao secretário, a secretaria competente para poder tentar resolver esses problemas. Né. Enfim, é... Outra, outra, outra situação é, foi em, em relação à sinalização de Timbuí. Também teve a reclamação que é preciso fazer uma sinalização de Timbuí, porque senão daqui a uns dias... O morador que falou, o ônibus não vai nem parar mais lá, porque não tem nenhuma civilização, a, a, a cidade é totalmente desorientada. Então essa eu estou trazendo a reclamação, a qual um, um cidadão de lá né, trouxe a reclamação e pediu que eu usasse, também. ele e até vir aqui, mas não deu para ele vir.